Olá, tudo bom? Meu nome é Janaina Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou te falar sobre os nitritos. Eu sei que às vezes é muito difícil encontrar alguma coisa mais ampla sobre os nitritos. Ainda mais quando a gente estuda sozinho e não acha muita coisa, muito material didático, é, algumas aulas não abordam esse tema. Então fica muito difícil a gente poder estudar sozinho se a gente não tem um apoio ou se a gente não tem um material adequado para poder estudar. Bom... Se você, também tá, se você já passou ou está passando por isso, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar um pouco mais sobre os nitretos e poder te ajudar da melhor forma possível. Bom, primeiro a gente precisa saber o que são os nitretos. Eles são compostos binários, ou seja, possuem dois elementos químicos e apresentam nitrogênio, Onde os elementos ligados a ele possuem eletronegatividade menor ou igual a dele. Dependendo do elemento ligante, os nitretos formados eles podem ser classificados dependendo da sua estrutura eletrônica e do tipo de ligação. Os nitretos intersticiais. Quando combinamos o nitrogênio com o metal de tal forma que a diferença de eletronegatividade e raio atômico são grandes, o nitrogênio. Tende-se acomodar nos interstícios, quer dizer, no espaço da rede. Vou te dar um exemplo. Como ficaria a nomenclatura deste? Ficaria nitreto de magnésio. Esse é um exemplo de um nitreto intestinal. nitretos covalentes quando a diferença de eletronegatividade e raio atômico são pequenas. O nitreto formado é essencialmente covalente. E nesta inclui-se os grupos 3A e são compostos não metálicos. Eu vou te dar um exemplo de um nitreto. A nomenclatura dele seria nitreto de boro. Essa é a nomenclatura de um nitreto covalente. Os nitretos iônicos. Os nitretos formados a partir de metais alcalinos têm características puramente iônicas. Vou te dar um exemplo. A nomenclatura dele ficará da seguinte forma. Nitrito de potássio. Essa é a nomenclatura dos nitritos iônicos. Algumas propriedades dos nitritos. Diferença de eletronegatividade entre os elementos formadores, diferença de raio atômico e natureza da ligação química. Bom, se você gostou desse vídeo, assine o meu canal. E até o próximo vídeo!